e sou do blog alfinetadas da moda e hoje o vídeo é sobre o segundo kit aqui do canal que é sobre que é esta saia aqui é uma saia Evazer, meninas olha este tecido ele é um tecido jeans ele é um tecido jeans mais fininho ele tem um leve brilho super lindo a saia ela tem um monte de recortes olha para ficar bem assentada no corpo Tá? este kit ele é composto por, esse, por este tecido jeans tá o zíper invisível a linha, a agulha e o molde no seu tamanho então vai tudo isso no seu kit nós temos poucas essas do kit então já corre para adquirir o seu que no próximo vídeo já é a vídeo aula ensinando como fazer esta saia tá o primeiro kit esgotou super rápido então eu vou deixar os links aqui já corre para adquirir o seu porque tem poucas unidades é muito simples de fazer mesmo quem é iniciante com todo o kit e a vídeo aula consegue fazer esta saia, tá? Os preços estão super bacanas, então corre porque vai acabar rapidinho. Então se você quiser saber mais sobre o kit, é só você continuar aí que eu explico tudo e mostro tudinho para vocês o que vem neste kit. Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho mostrar aqui pra vocês o novo kit do canal. Pra quem não sabe do que eu estou falando, agora o Alfinetadas da Moda vai trabalhar com kits, então eu vou fazer aqui, eu não, não sei dizer ainda de quanto em quanto tempo, mas eu vou sempre estar postando aqui alguns kits que já vem... Tudo pra você fazer o seu projeto. Esse é o segundo kit que eu tô lançando aqui no Alfinetadas da Moda. Já foi o primeiro, que foi o do vestido tubinho. E, como eu disse naquele vídeo, a gente tem poucos kits. Aquele lá acabou muito rápido. E muita gente me mandando e-mail querendo kit, querendo kit. Eu tô, eu tô fazendo o seguinte, pessoal. Eu tô trazendo uma quantidade pequena de cada kit, mas com uma variedade maior, tá? Então, se você ficou muito interessada, assim que eu lanço aqui pra vocês, já tá disponível pra compra. Então, já vai lá e já compra rapidinho pra você não ficar sem, porque realmente a gente tem poucas unidades de cada kit, tá? Este kit aqui, como vocês viram aí no começo do vídeo, é esta saia longa. Ela é uma saia longa e e ela tem esses recortes tanto na parte da frente, quanto na parte das costas. E agora eu vou mostrar pra vocês tudo que vem no kit... E vou mostrar também o tecido, porque ele tá embrulhadinho aqui, vocês não conseguem visualizar direito no vídeo, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. E meninas, esse tecido tá show e tá muito barato, certo? Então, tem mesmo, realmente é poucas unidades, então já corre pra adquirir o seu kit, tá? Dessa vez, nós vamos fazer diferente, porque da outra vez, todo mundo ficou com muitas dúvidas de tamanho, porque eu coloquei aí os moldes, uma numeração muito extensa. Então, dessa vez, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer tamanhos. PP, P, P, M, G e GG, tá bom? Então, vão ser divididos dessa forma os kits, pra ficar mais fácil na hora de vocês adquirirem. Se vocês ficarem com alguma dúvida de tamanho, manda um e-mail pra mim, eu vou deixar aparecendo meu um e-mail aqui na tela. É, se ficou com alguma dúvida, eu esclareço antes de você comprar, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá, que agora eu vou mostrar esse tecido. Meninas, esse tecido tá show e tá muito barato, vocês vão ver, vocês vão ver o tecido e o preço, sem mentira. Bom, então, vamos lá. Pra começar, o que, que vem nesse kit, tá? Já vem tudo certinho que você vai precisar para você costurar. Então, vai o molde já da saia no seu tamanho. Então, quando você fizer a compra, você já me manda uma mensaginha falando Josi, o meu número é P, PP, G. depende aí do seu tamanho. Você me fala que o molde vai no seu tamanho já, em tamanho real, tá? Então, vai o molde. Vai junto na sua caixinha. A linha que você vai usar, tá? Pra costurar, já tá na cor certa. E olha, é um cone grande de linha. Já vai uma agulha no tamanho também certo pra você costurar esse tecido. Aqui tem vários, mas é uma agulha em cada kit. E vai também, olha, o zíper invisível, tá? Ele já vai certinho no kit e... E agora, uma coisa bacana, que todo mundo tem dúvida, né? E todo mundo acha que o zíper invisível tem o pezinho, realmente tem o pezinho específico pra colocar o zíper invisível. Mas eu vou ensinar vocês no vídeo como costurar o zíper invisível com o pezinho de zíper comum, que dá também, tá? Ninguém ensina esses truques, mas dá sim. Então, no vídeo eu vou ensinar vocês como costurar o zíper invisível. Olha, ele é um zíper invisível. Ele é o zíper invisível preto, tá? Tá? E ele tem 30 centímetros, tá? Então, já vai no tamanho certo, na cor certa, já vai tudo certinho. Então, vai. Molde, o zíper que você vai precisar, linha, agulha, uma cartinha pra vocês, vai em todos os kits, e o tecido que eu vou mostrar agora pra vocês, que show, hein? Tecido show! Então, tá aqui o tecido. Olha esse jeans, ele é aquele jeans, ele não é aquele jeans grossão, tá? Ele é um jeans mais levinho. Ele também não tem elastano e olha esse jeans, ele tem um leve brilho e ele é todo estampado. Deixa eu focar aqui, olha isso, olha isso, pessoal. Ele é com fundo preto, mas ele tem um leve brilho e ele é todo... Parece que ele é bordado, tá vendo? Ele não é bordado, é pintado, mas você olhando assim de longe, você fala que ele é inteirinho bordado. Olha esse jeans super cara de outono e inverno, e ele é um tecido com caimento bom. além de fazer a saia longa, você pode comprar e fazer outros projetos aí, tá bom? Então, é, esse jeans dá pra você fazer até chemise, dá pra você fazer o que você quiser e ele tá com preço imbatível, vocês não vão achar em lugar nenhum e eu realmente tenho poucos kits, eu tenho menos kits desse do que do outro, tá? Então, o outro acabou em duas semanas, esse daqui com certeza vai acabar antes, então já corre pra comprar, eu vou deixar todos os links aqui embaixo no box de informação, no blog, se você clicar no tecido, lá na fotinho, já direciona você direto pra comprar no Mercado Livre. Se você não quiser comprar pelo Mercado Livre, você pode fazer o depósito em conta que eu mando pra você aí tranquilo na sua casa. Agora, para quem tem conta no Mercado Livre, é bacana porque dá até pra você pagar com cartão de crédito, dá para parcelar, então vale a pena, tá? Bom, meninas, então agora eu vou falar do kit, a quantidade de tecido que vai em cada um, porque esses kits vão ser divididos por tamanhos, né, por tamanhos de tecido e cada um tem o preço, Pessoal, para vocês terem ideia, vai ser dividido novamente em três kits, cada um é referente a alguns tamanhos e vai uma quantidade determinada de tecido com todos os outros acessórios inclusos, tá? A única diferença é a quantidade de tecido, então, vão ser três kits. O primeiro kit, meninas, olha só, vai dois metros desse tecido, tá? É dois metros, é equivalente ao tamanho PP e ao tamanho P, 2 metros de tecido, vai a linha, o zíper, a agulha, o molde e a cartinha, tá? Tá saindo por R$ 79,90. É jeans, meninas, tá muito em conta mesmo. E o segundo kit é referente ao tamanho M e G, vão 2,40 metros de tecido, meninas, 2,40 metros, hein? Aí, vai tudo o resto, vai a linha, o zíper, a agulha, o molde e a cartinha, e ele tá saindo por R$ 89,90, mas olha a quantidade de tecido que vem, tá? E o terceiro kit, ele é referente ao tamanho GG, que vão 3 metros de tecido, 3 metros de jeans, meninas, e todo o resto que vai a linha, o zíper, a agulha, o molde e a cartinha... Por 99,90, mas são 3 metros de tecido, tá? Aonde que você compra, sério, eu tô tentando encontrar, sempre a gente tá buscando aqui o melhor preço pra vocês, pra todo mundo conseguir fazer. E é bacana que nesse kit, qualquer um consegue fazer, sendo iniciante, sendo mais nível avançado, qualquer um consegue. Por quê? Porque já vai, no kit já vai tudo que você vai precisar pra costurar, Tá? E aí, depois eu lanço o vídeo, esse vídeo aqui do kit. E no próximo vídeo é o passo a passo. E esse passo a passo eu tô fazendo muito detalhado. Tanto que no passo a passo eu vou ensinar vocês como colocar esse zíper, tá? Invisível com um pezinho comum de zíper. Então, eu vou fazer o mais detalhado possível, os vídeos ficam mais longos, ficam, mas tem todos os detalhes, tá? E todo mundo consegue fazer, porque vai todo passo a passo e vai tudo bem certinho, bem facinho aí, já vai o molde no seu tamanho, por isso que é importante quando você comprar, você passar pra mim qual que é o seu tamanho. Se é PP, PMG ou GG, que daí o molde já vai no seu tamanho certinho, tá? Como eu disse, se ficar alguma dúvida... Pode deixar aqui embaixo nos comentários, mas também eu prefiro que vocês me enviem por e-mail, tá? Referente ao kit, você pode deixar aqui embaixo nos comentários também. Mas me envia por e-mail, porque daí eu consigo responder vocês mais rápido. Eu passo o WhatsApp meu pra vocês lá por e-mail a gente conversa, que eu fico lá o tempo todo. Então, é bem mais fácil da gente se falar por lá. Então, me manda um e-mail, se você ficar com alguma dúvida, que eu ajudo aí vocês na, na, na escolha do tamanho do seu kit, tá? Meninas, tá muito barato e vai acabar rápido, então já corre, tem todos os links aqui embaixo no bloco de informação, tá? Pra quem não tem conta no Mercado Livre, não tem problema, pode fazer o depósito em conta e não tem problema que eu mando pra você na sua casa, aí ele chega aí na sua casa rapidinho, tá? Chega aí na sua casa rapidinho, tá, pessoal? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero muito que vocês gostem desse novo kit e me deixem sugestões aí de kit do que vocês querem que a gente faça aqui. Eu tô recebendo bastante pedidos aí de, de, de modelos pra fazer aqui, pra lançar kits aqui no Afinetadas da Moda e eu tô anotando tudo pra trazer aqui pra vocês, tá bom? Então, vai deixando aqui sugestões do que vocês querem aí de kit que a gente vai fazer esse projeto daqui pra frente com vocês, tá? Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse kit aí, mais um lançamento do Alfinetadas da Moda. E eu espero vocês, então, no próximo vídeo que a gente já vai estar confeccionando a saia, tá bom? Então, pessoal, eu aguardo vocês no próximo vídeo aí pra gente confeccionar a saia juntas.